Olha o que eu ganhei, que maravilhoso! Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas séries de filmes favoritos de vampiros. Hey, Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito com uma cara de... Gótico suave das estrelas. De sangue. Eu sou apaixonado por vampiro desde muito pequeno E minha mãe ela ia comigo na locadora pra você ver como é velha essas, essas coisas Eu pegava aqueles filmes de vampiro em vez de ela tapar a minha cara Quando as pessoas começavam a morrer, ela colocava a mão no próprio olho E eu ficava lá curtindo a situação Será que você do outro lado sabe das séries ou conhece as séries e filmes que eu vou falar aqui? Mas antes, não se esquece, se inscreve aqui no canal Pra você poder ficar por dentro de tudo que eu apronto E clica naquele sininho maroto pra receber todas as minhas notificações E é lógico, você do outro lado monstrinho, muito fofinho do coração Vai deixar o seu like no começo do vídeo Eu tô babando, porque eu tô de dente, que maravilha Se você quiser aprender a fazer essas presas de vampiro Eu vou deixar aqui em cima no card, porque isso nem é um bom tempo, tá Porque monstrinho tá monstrinho, Lá deixa um like no começo do vídeo Talvez tenha alguns Netflix, talvez tenha alguns Netflix Talvez outros você tenha que baixar pela internet Provavelmente isso vai acontecer Mas isso não impede que você tenha uma noite maravilhosa assistindo esses filmes incríveis Ou essas séries, porque tem série também E eu acredito que vocês vão se apaixonar a primeira série que eu falei mais de uma vez aqui eu vou continuar falando pro resto da minha vida, sempre que eu tiver a oportunidade, é Buffy, a caça vampiros. Buffy, ela é uma caçadora de vampiros, ela nasceu a escolhida, então ela é um pouco mais forte que as pessoas normais. E ela se muda pra uma cidade, e nessa cidade é a boca do inferno, ou seja, tudo que é sobrenatural acontece naquela cidade, monstros, bruxas demônios e muitos vampiros ao longo de toda a história, é muito legal a melhor amiga dela é o Willow que é uma bruxa e meio que é daí que eu comecei a me apaixonar ainda mais por magia é uma das minhas personagens favoritas na, na bruxaria toda, um dia eu vou fazer as minhas bruxas favoritas e trago pra vocês a Buffy ela tem como missão salvar o mundo de todos os apocalipses que acontecem, então toda temporada vai acontecer alguma coisa incrível para você ficar com o coraçãozinho na mão então eu recomendo muito essa série pra vocês, vale muito a pena. Ela é antiga? É antiga, mas a série é maravilhosa e eu digo que vocês vão se apaixonar também. Então confere Buffy a caça a vampiros e vem dizer aqui embaixo nos comentários pra mim depois o que vocês acharam. A entrevista com o um vampiro é um filme muito legal porque ele conta a história do personagem principal ao longo de sua transformação, até conhecer Lestat que me transformou. E Lestat é um dos meus personagens favoritos e essa história, entrevista com o um vampiro ela é uma história super romantizada do que vampiros, sabe? Os vampiros eles são bonitos, poderosos, eles vão. Sabe? É uma coisa incrível e eu gosto muito dessa visão de vampiros Assim, Eu acho que é uma das mais perfeitas na minha concepção Uma das que mais se encaixam Então se você gosta de vampiro e não assistiu esse filme porque ele é um pouquinho antigo Corre lá, assiste e deixa aqui embaixo nos comentários para mim o que você achou desse filme E se você já assistiu, comenta aqui embaixo também porque eu quero saber a sua opinião Seguindo essa linha de filmes, eu chego a Rainha dos Condenados E adivinha que é o personagem principal? Essa história é o vampiro Lestat Meu Deus do céu É uma outra versão, vamos dizer assim, do personagem Lestat Nessa história, Lestat Ele faz parte de uma banda de rock A é mostrar para as pessoas, o poder da noite. E nesse meio tempo, aparece a grande rainha, que deu início à linhagem vampírica. E tem um monte de coisa que acontece depois disso, e é maravilhoso. Se fosse vocês, eu assistiria. a o vídeo, não faça não nosso. Assista até o final, mas acaba no vídeo você vai lá e assiste. É muito bom. E deixa aqui embaixo nos comentários também o que você achou. E se você já assistiu, também comenta aqui. É um filme maravilhoso, e é... Eu sei o que a minha última série de vampiros é... não é a minha melhor ideia do que é vampiro, que é The Vampire Diaries. Mas eu gosto muito de todo o enredo, essa coisa mística, essa coisa tipo do, da bruxa também ter relação com os vampiros e eles se ajudarem por alguma coisa, algum objetivo em comum. Gosto dos vilões e como eles são tratados. Então tá na minha lista porque eu curto é, o clima que o, os escritores conseguem trazer pra série Se você do outro lado já assistiu The Vampire Diaries, comenta aqui embaixo o que vocês acham da série se você não assistiu, corre pra ver pra você voltar aqui e dar a sua opinião pra mim. E agora, um bônus master pra vocês dentro desse universo de vampiros, que é um anime que eu gosto muito. Eu já fiz cosplay de um dos personagens desse anime, que é Vampire Knight. E eu gosto do enredo também. Então Vampire Knight é um anime que eu gosto muito. Um mangá que eu também curto pra caralho. E eu já fiz cosplay de Kaname Kuran, que é um dos personagens principais de lá da série. Que eu gosto muito do personagem, do modo com que ele se importa, do modo com que ele... Vem. Incrível, sabe? Gosto muito, então recomendo pra vocês que gostem de anime e mangá procurem Vampire Night, vocês vão gostar pra caramba, pra quem conhece, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber a opinião de vocês É isso aí, meus monstinhos obscuros, vampirescos, eu deixo vocês com todas essas séries e filmes para que vocês possam assistir e depois dizer pra mim o que vocês acharam, o que aconteceu e a gente ficar mais pertinho, cada vez né, mais, por conta dos nossos gostos e tudo mais É isso aí, eu amo muito vocês até a próxima e falou